3, 4, 5 mil Queremos moradia Para o povo do Brasil Meu povo é sofrido Não tem onde morar Dandara é de luta Você pode acreditar Dandara é de luta Você pode acreditar